Eu quebraria o pino da Gigi, eu rasparia o cabelo <risos> da Shaira. Não tem babado não, vê que eu não tem que eu sou de Leve no meu pescoço, querida. Eu quero que tu pegue uma das minhas que vai ser babado, querida. Gente, eu não sei acreditar, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, minha cigana. Toma, estrela, toma, estrela. toma estrela, <risos> uma estrela, então uma estrela. Toma uma estrela. então uma estrela. estrela. Eu não tenho o que fazer, não posso fazer mais nada. A primeira finalista do Dinastia Drag é a House of Vera Queen. A segunda finalista do Dinastia Drag é a House of Maguarildre. Drag E finalmente chegamos na nossa tão esperada final. Hoje não é momento de pensar no que não foi, de pensar no que poderia ter sido diferente. É momento de celebração. Lutar é algo que conhecemos muito bem. Aqui da Amazônia fazemos história espalhando cultura, arte e vida. E nos manteremos de pé com a força de nossos ancestrais. É o momento de coroar a maior dinastia drag. Aqui no palco, celebraremos a história que já foi traçada e construiremos o caminho para os que virão. Porque hoje, a revolução somos nós. No primeiro momento, nós teremos uma performance de cada house finalista com o tema Sangue Cabano. E em seguida, um desfile com o tema Amazônia Futurista. Caso eu quero falar que eu não falei é, No lip sync de gasolina eu estava em é. uma homenagem A nossa querida Skycine Que é o Juventus é. A mama da house, ó oh, caramba Eu amo muito eu Espero que ele tenha gostado dessa homenagem Beijo Fecha, abre, fecha, abre, entendeu? Isso, Esse tá. momento é melhor porque vai comer quer Quero, só vou vou fazer. depois, vem aqui. Mano, ah, eu vou começar a me maquiar. Ah, mas a gente não tá numa reunião aqui. Sim, mas eu tô escutando isso aqui, eu posso falar. Não, mas a reunião é aqui, não é lá. Então a gente tá, a gente tá pensando... Fecha, abre mesmo. Fecha, abre. É a então a gente vai fazer isso, isso, isso. Isso, isso, isso, isso. Só que no da Johan, a gente fica. Tá, então, ou seja, aqui. tu vai ficar performando durante duas falas. No mesmo lugar. Tá, no mesmo lugar, depois vem pra mim e vai ter que ver se ele não... Tá, fechou, fechou. A, a gente vai sair de novo. Tá, depois da porta Ah, Fechou? <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Quase, se tivesse um galho de goiabeira aqui, eu tinha tirado só as folhas, limpado <risos> na costa dessa gordinha. É. Porque eu não sou das moleques, nem é das parceiras É, mô. porque eu não sou dos amigos da bola que tu fica <risos> batendo por aí no canal da Pirajá. Mana, quem aguenta? Quem aguenta ter que tirar esse xuxo todo santo dia? Aperta tá assim. Ah! Para, Pelo amor de Deus! Não tem uma sobrancelha como é que vai pegar a bola desse jeito. Como? Pelo menos dois meses sem beijar na boca, viado. Dois meses. Eu vi uma sacolinha em cima do micro Não é essa aqui, bem aqui. Não é esta, bem aqui. Ah, é essa aqui, não bem Não é esta, bem aqui. É, uma mala, ela ia enxergar, viado. É, depois de falar da show-rock, não sabe procurar as coisas. Esse é o um exemplo de mãe que você está dando para suas filhas? Eu vou <risos> tirar esse chuchu, Pandora! Eu tirar! Vou... <risos> Essa sobrancelha, ela foi talhada na tampa de manteiga, Olha tá ligando aquele Botou assim e foi talhando. Isso daqui eu só beijo de 2023 de volta. Eu tô com uma cara de ET. Bora! Tá bonita! Tá. bonita. b 1 é bonita! Vai ficar ali em cima, enquanto alguém eu pegue a água, como vai ser? Fica botando. Ah. Ai, Charlie, isso Já eu tenho que aprender muita coisa, mano. Né? Uh -huh. Muita coisa mesmo. Mas a gente nem costuma chegar. Ai é tudo. Esqueci eles. Esca esse meu um beijo, obrigada. Já pensou? De Ela desce com o caminho de folha e fala, lixa, a gente veio salvar vocês. Não fica nada. Não, a gente tem que. Sonhei, sonhei. não e o que parece uma batina do padre um padre mas é coisa do Harry Potter muito <risos> isso mano tô tentando beijar um beijapu tá vendo tudo pra Tudo Sobrenatural. Tudo pra Tudo Tudo Ai, eu tô muito ansiosa! Caraca, É, louca, amor. Quero logo ganhar e pra casa! Te frustra a mesma Ser bonita e feia. O bife é que é feito. É muito rapaz esse body, ó. Grito. Grito. Michael. Ai meu Deus. Hoje o almoço vai ser bife. Que, a que gente é. pode dançar tiktok, eu né? acho. Eu acho que é que E o Dinastia Drag é sobre legados. Nesse momento de celebração, tenho a honra de chamar ao palco. Uma das mulheres que mais revolucionou a história da arte na Amazônia. A minha eterna Cílios de Nazaré. Sua escrita conquistou o prêmio Jabuti e também os nossos corações. Minha eterna, eterníssima irmã demônia, Monique Mauché! Olha ela! Belíssima! <risos> Se já foi feia, não é. Ai, gente! Tão feliz. Vamos, abraço de família? Vamos. Oi. Ai, que fofo. Acho que olha Para Pra assim, quem não acredito. sabe, esta é a House of Soledad. A original, querida, a original. Sim. Monique, que honra. Honradíssima com a tua presença aqui. Ah, eu que tô feliz, muito, muito, porque passa várias coisas na cabeça, né? Lembrar de tudo que a gente fez, do que a gente aprontou e vocês continuam fazendo, né? É, é emocionante pra mim, eu vou chorar. E quem viu elas feias, tão bonitas hoje. Amiga, eu te chamei aqui porque tu me viu feia, eu queria que tu me vêsse bonita agora. Tá linda, gata, gostasse Sim, eu me dei Olha, elas estão brilhantes, elas estão maravilhosas Você está maravilhosa hoje Mas quem vai brilhar mais do que a gente É a House vencedora Coroada a maior dinastia drag Da Amazônia do mundo, né bebê? E Monique, espera a gente ali no sofazinho Rapidinho Pode ligar a televisão, mexer em tudo Pode quebrar as coisas, fica lá Ela vai dar confiança, tu vai Pois é, solta. pode colocar a, a, a, a, o pé na poltrona Fica à vontade e agora nós daremos início à nossa grande final. A revolta dos cabanos aconteceu em Belém do Pará durante o período regencial e recebeu esse nome devido à grande parte da população participante morar em cabanas. O objetivo? A independência da província do Grão-Pará. Devido às péssimas condições sociais, a crise política e econômica da região na época foi liderado por Batista Campos, Antônio e Francisco Vinagre, Eduardo Angelim e Félix Malcher, que depois foi visto como traidor do movimento. Os cabanos instalaram um novo governo chefiado por Malcher, e Vinagre tornou-se líder das tropas no novo governo. Como não concordava com algumas decisões de Mauché, Vinagre tomou o governo para ele, porém acabou preso. Logo depois, Antônio Vinagre assassina Mauché e dá o governo para seu irmão, Francisco Vinagre. A revolta teve a presença dos povos indígenas, negros e mestiços, e tornou-se uma das revoltas populares mais sangrentas da história, com pelo menos 30 mil mortos. Com união e garra para muito além de um movimento de libertação, hoje vivemos a dinastia de um povo que se rebelou contra o sistema opressor de uma nação. Aqui... Entendemos que devemos seguir em frente com a mesma força e tomar o poder. Que nós possamos hoje, nesta dinastia que vivemos, contemplar e seguir a dinastia de outrora que lutaram. E nos privilegiaram para estarmos aqui. Que a cabanagem continue hoje, nos fazendo nesta noite suja, continuar lutando contra quem nos leva a fazer o mal, contra quem nos marginaliza. Viva a cabanagem! Viva a cabanagem! Viva! Nós chegamos numa grande final e as casas finalistas conseguiram apresentar um grande show. É, uso dizer que deixaram o melhor para o final, né? Construíram uma trajetória incrível, assim, né? Sendo criticadas e apontadas em detalhes no começo da competição e crescendo, ouvindo os nossos conselhos e as nossas dicas, crescendo e entregando agora na final um belíssimo show. É, eu achei que elas trouxeram assim um corpo poético, né? Acho que falar de cabanagem é falar de um corpo que é de grupo, né? de coletividade, dessa luta coletiva, e achei muito bonito porque vieram maquiadas com aquela característica clássica né? de maquiagem drag, dizendo, olha, a gente nós somos esse corpo, mas, ao mesmo tempo, somos unidas. A paleta de cores, mostrando isso, uma paleta de cores terrosa, falando sobre terra, sobre território. Então, acho que elas foram muito felizes porque acessaram um lugar poético do corpo. Né? O corpo se comunicou como poesia, em forma de imagem. A coisa do chapéu, do, dos elementos, cabanas. Sim, digo que é essa coisa da teia, dessa trama que elas trançaram aqui no palco do Dinastia Drag é muito sobre família, né? É uma, é, é, dava para ver que aquilo estava reforçando a ideia de casa, né? de família, de ligações. E quando a gente pensa em, em revolução, quando a gente fala revolução é agora, a gente tenta contextualizar, a gente consegue contextualizar que somos artistas drag queens lutando por uma revolução, né? Pela retomada do poder. Né? E quando elas mostram esse processo da montação, com a meia calça aparecendo, com, com a touca da peruca, ainda sem assim, alguns elementos, elas mostram processos, né? Elas mostram crescimentos e esse processo da conquista mesmo. Né? Ainda assim, trazendo aquele elemento clássico da drag queen, que é o poá grande e amoroso. Né? E essa coisa da pele, né? De trazer a meia calça, o tom terroso, como eu já tinha dito. Eu fiquei pensando muito sobre também exposição. Tipo, se mostrar uma espécie de fragilidade daquele corpo em grupo, mas a fragilidade não como algo ruim, mas como somos frágeis, mas estamos aqui em luta coletiva, e é na fragilidade também que a gente se mostra. Se mostrar, a fragilidade é uma força quase que beirando a sensibilidade, na verdade. Mas eu acho que a gente também tem que ter cuidado para não cair no que é óbvio, né? De, do que, que o público espera. Vou falar uma palavra que eu não sei nem se existe, mas dragizar. É isso, é isso. Por então... muito tempo eu busquei essa palavra, mas é isso, é isso. Acabamos tá oficializado agora. Dragização Patrimônio do de machadaria é... essa palavra. É, é exato. Eu criei com vocês aqui, ok? <risos> a dragização dos elementos, de pensar OK, quero trazer a cabanagem, mas como eu vou dragizar agora eu vou usar isso. É, exatamente. <risos> dragizar esses elementos, né? Porque a gente também trabalha, a drag também trabalha com a beleza, com essa estética do luxo, do brilho, mesmo para falar sobre coisas que são dolorosas e são... Isso também é política, Sim, né? é possível contar uma história, uma história real, uma história de dor, de sofrimento, mas fazer isso de uma forma extravagante, fazer isso de uma forma luxuosa. Saber que o drag usa elementos do ah. teatro, da música, do cinema, mas o drag é drag. Sim, as drags e as demônias também, né? Exato. E quanto ao, ao desfile performático, né gente? Que aí sim a gente ficou sem ar. Então, voou até agora, a saia. É o meu vestido aqui, a minha, a minha saia voou. Literalmente. Me assustei né? de verdade. Sim, foi muito bacana porque quando eu vi que eles trariam elementos de prata, né? Eu fiquei, não, você talvez seja um pouco comum, mas quando a gente viu, na verdade, era muito mais brilhoso do que prata. Então, individualmente, a gente conseguia ver um show acontecendo em cada pedaço do palco, né? vários elementos, vários seres híbridos para falar dessa Amazônia futurista, eu achei maravilhoso. E principalmente porque eu sinto que era um desfile performático, não apenas um desfile de roupas, de peças, assim. elas performaram os elementos que elas estavam usando, os personagens que elas estavam vestindo ali. Foi bonito e a gente já via ali uma presença, uhum. da a, a uma, presença, intenção. uma intenção animal. Muito Eu senti bom. isso, né? joelho no chão, sentindo um pouco a performance. Eu tive uma lembrança da época que fazia drag demônia né é essa coisa de você passar um tempo com aquele tema e respirar aquele tema e em palco as pessoas sentirem que você é aquele tema então eu vi a respiração eu senti a respiração daqueles seres eu senti o braço daqueles seres, foi muito forte. Cada um e, vivendo né, o vivendo seu momento. Vivendo aquilo, cada um respirando como deveria respirar, o movimento de corpo, trabalho, e estavam na dragização, luxuosas, é né, isso foi encantador, assim. Até agora estou encantado, encantado com essa com esse desfile performático, como a atriz falou, fui performático. Da forma que a gente queria mesmo Surpreendeu muito, fiquei sem ar Me assustei de verdade, né Eu acho que a performance ela é feita com detalhes Com camadas, com som, com susto com o corpo, né? o corpo que vibra, e teve tudo isso, e as roupas, a gente podia até ver algum material um pouco mais barato ali, e elas usaram esses materiais como se fossem extremamente luxuosos, porque souberam justamente carregar esses materiais, tornar, trazer eles o palco e performar los performar o luxo, porque não é sobre coisas caras, mas é sobre como é que você veste, como é que você sustenta aquilo, e foi incrível para mim. A gente vê uma casa que tá em, que entendeu um pouco mais o corpo e a outra que precisa buscar entender qual é o movimento desse corpo, qual, o que que eu tô trazendo para esse desfile, o que é que eu quero viver, o que eu tô sentindo, esse corpo tá querendo dizer o quê? Eu Não só receber. carregar uma roupa. Sim, hum. então acho que a gente conseguiu tomar uma decisão, a gente fez todas as análises possíveis e acompanhou a trajetória de cada uma. Que Exatamente. duas trajetórias belíssimas que a gente pontuou aqui, mas todas são incríveis. É, a gente vê o, o esforço, a beleza. Eu estou muito encantada porque sou de início de uma cena e estou vendo o quanto essa cena cresceu, explodiu e muito poética. Sim. Eu sempre olho isso. E agora a gente vai conversar com elas para a gente fazer o grande anúncio. né? Então vamos lá, bora chamar nossas demônias. Nossas casas finalistas no palco Parabéns, meninas Vocês deixaram a gente sem palavras Totalmente sem ar Nossa, ufa, chegamos aqui, né? Estamos aqui Eu aprendi tanto com vocês nesse processo Tanto, tanto Muito obrigado a todas A gente tem aqui a nossa convidada especial Monique Malcher Que faz parte da House of Noite Suja Original E ela vai falar um pouquinho com vocês agora Primeiro eu queria agradecer A minha mãe, minha irmã É muito bom estar com Saudade. vocês Saudade Saudade é, E também queria parabenizar As duas casas, as duas mães As filhas Eu estou muito, muito feliz De tudo que eu vi hoje aqui Acho que vocês trouxeram as, Ambas as casas, né? Trouxeram um corpo muito poético Para o palco é, a gente viu que vocês acreditam no que fazem, é, preocupada com os detalhes, né, sentir o corpo das casas se comunicando. Isso é muito lindo de ver. Parabéns, parabéns mesmo. As duas deram um show. Eu fiquei encantada. É, é lindo de ver. Parabéns. E agora a gente quer ouvir da Mama Shaira Brotero. House of Maguariudri, seu discurso final. Eu gostaria de agradecer muito, de todo o coração, principalmente a minha mãe, que tem costurado muito, <risos> é, a Egrégora Negrini, principalmente, uma das minhas filhas, que hoje não pode estar aqui porque eu teve um o acidente durante a montação, mas ela já está bem melhor, graças a Deus. Mas eu trouxe um elemento, né? o quinto elemento, a Dara Brotero, minha filha, para compor essa final. E eu tô muito feliz, eu sinto muito orgulho das minhas filhas, Charlize, Desirée, a Dara e a Grégora por compartilharem esse momento comigo. Eu aprendi muito com elas, independente de trajetória elas me ensinam muito nas relações. A gente aprendeu muito a manusear materiais, a sair da caixinha, a buscar coisas novas e nos, nos desafiamos, né? nos jogamos e eu só queria agradecer, agradecer a todo mundo que torceu, as vizinhas que passava e falava, Ei, vai dar certo, Deus tem um plano, entendeu? Não deixa de acreditar. E a gente ficava forte, sabe, cada vez mais. Agradecer ao Conjunto Maguari por abraçar a gente, a KCM, enfim, a todo mundo que tá apoiando a gente. E só agradecer a vocês pela força, pedir desculpa por qualquer coisa, se eu fui uma mãe chata às vezes, Sim, a costura isso direito. Olha, a gente vai estar tá lá, mano. Ela vai olhar o acabamento. Deus tem um plano. Mas agradecer muito de coração é, dizer que a gente não vai sair a mesma pessoa depois dessa experiência incrível que a gente viveu. Muito obrigada, Noite Suja, pelo carinho, pelo amor. A produção foi sempre maravilhosa com a gente. E por isso que a arte na Amazônia é potente. Porque antes de tudo, existe a busca pelo entendimento, pelo afeto e pelo amor. O amor sustenta tudo, o amor une a gente, isso daqui é um momento único nas nossas carreiras, mas que une a gente cada vez mais, isso é ser uma demônia, é compartilhar e comemorar o afeto com a outra, fortalecer o trampo da outra e reconhecer a outra e apresentar novas pessoas para esse mundo que só está começando. Sempre diz esse beginning. <risos> muito obrigada. Muito obrigada noite suja de todo o meu coração. Eu te amo muito. Obrigado por tudo. Pandora Rivera Raya. Mama da House of Vera Queen. Você tem dois minutos para falar alguma coisinha para gente? Tem um público maravilhoso lá em casa, pessoas do mundo inteiro te ouvindo. Arrasa, irmã. Muito. Muito obrigada, muito obrigada por vocês nos darem essa audiência, por vocês aí do outro lado sempre procurarem o nosso trabalho, mostrarem o nosso trabalho para outras pessoas, foi assim que a gente chegou até aqui e a nossa house chega nesse programa muito novo, uma house extremamente nova, chega aqui com pessoas totalmente diferentes e a gente aprendeu aqui a se aturar, a gente aprendeu a brigar e depois ver Tá tudo bem, eu briguei, mas a gente se ama e a gente vai continuar. A gente quer muito ganhar isso, a gente quer pedir para vocês, a torcida, o que nós entregamos aqui, a gente não vai falar que aqui nós entregamos mais do que em outro lugar. Não, porque o nosso trabalho a gente entrega nesse programa que é grandioso, mas a gente entrega também do barzinho da esquina, onde a gente performa, nas universidades, nas praças, Todo lugar que nós performamos é um lugar grande e isso eu tenho muito orgulho das minhas filhas por elas pensarem dessa maneira. São pessoas que já estavam no nosso rolê, são pessoas que migraram para o nosso rolê, são pessoas que chegaram há pouco tempo no nosso rolê e eu que tenho orgulho de falar que entre as demônias só que faz drag há mais tempo, não sou absolutamente nada melhor que essas meninas. porque Cada trabalho é um trabalho, cada dia é cada dia. Produção, muito obrigada. A gente vai sentir muita falta de vocês, muita falta de vocês. Meninas, muito obrigada pela oportunidade que vocês deram a gente. Todas as houses que não estão mais aqui, obrigada. Torçam, o Team Vera Queen, torçam pra gente. Tchau! E essa foi a última palavra das nossas candidatas, finalistas, muito obrigado. E hoje, mais um momento na história da noite suja, na história da arte drag amazônica, chega ao fim. Lá na frente, a gente vai ver que o Dinastia Drag foi só mais um momento na carreira de cada uma de vocês. A gente vai olhar para trás daqui a 10, 15 anos e vai ver o Dinastia Drag bem pequenininho, justamente porque foi só um detalhe, foi só mais um momento. Duas grandes mamas, duas grandes house que independente do motivo, elas se constituíram e se firmaram. Principalmente dentro do Dinastia Drag, com identidade, garra e união. Parabéns por isso, casas. Parabéns, mamas, por terem conduzido as suas filhas nesse belíssimo show que foi o Dinastia Drag. Eu tenho uma história de amor, de afeto e de admiração com cada uma de vocês. 2015, 2016, eu, Tristan Soledade pude coroar cada uma delas. Pandora Rivera Raia, Segunda Rainha Noite Suja, Shaira Rainha Decadence, eu estive lá para coroar elas. Fiz parte desse momento. E hoje, em mais um momento, eu posso coroar mais uma vez uma dessas mamas. E é com muita honra no palco do Dinastia Drag que eu posso anunciar que a vencedora a maior dinastia drag da Amazônia é a House of Vera Queen. Encontrar com você Me sentir em casa Deixa as beds em casa House of Maguari, Udri, muito obrigado Vocês saem daqui com uma grande Admiração minha, Tristan Soledade E eu falo isso em nome da noite suja Nós estamos aí Quando eu digo que Dinastia Drag vai ser só mais um momento Lá na frente a, a gente vai lembrar Porque a gente ainda vai passar muitos momentos Importantes na nossa vida Na nossa carreira, na nossa existência Muito obrigado Vai fazer ele acontecer Que o mundo inteiro possa escutar Pois vieron, gritos Noití suja Bicha, tu precisa disso já. Grita, grita, grita, grita Bicha, tu precisa transitar Grita, grita, grita, grita, grita Tu precisa acreditar Eu queria pedir licença às minhas filhas para dedicar esse título a alguém Eu quero dedicar esse título Ao Felipe Afonso Modesto Oliveira Uma criança feminada do interior do estado do Pará Que não sabia o que estava fazendo E começou a fazer drag E nessa cidade... Levou muita peia, mas foi, esse, foi a força dessa criança, desse menino que fez eu estar aqui para levantar pela segunda vez o troféu de Rainha Noite Suja. Felipezinho, criança, é para ti, viu? É para ti. Agora vem aqui, suas vagabunda, que a mamãe tá chamando! Isso é nosso, isso é nosso! Ferakri! Yeah! A gente ganhou! E a Natura apresentou a primeira temporada do Dinastia Drag e coroou a House of Vera Queen como a maior Dinastia Drag da Amazônia. Uh! Feliz encontro, feliz partida para um feliz reencontro. Tu precisa transitar Grita, grita, grita Desce demais Tu precisa acreditar A, a música na é sombra, sombra. Filme ela dublando O ritmo No ar